Olá gente, quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, sou o chefe do Departamento Médico do Flamengo, médico do UFC no Brasil, e hoje a gente vai falar sobre um tema que também é muito abordado no consultório, é muito abordado na internet, no chat, então a gente vai levar um pouco da dor muscular, antes, pós-atividade física, se isso é normal, não é normal, é, o que que significa? É, isso é muito comum no ambiente de academia, de musculação, o no pain, no gain, ou então sem dor, sem esforço, não tem resultado. Isso é uma verdade até certo ponto. Para a gente entender é, que a dor é um sinal do nosso corpo. Sempre que você sente dor é porque tem algo para acontecer, tem algo de errado. Não necessariamente significa que é, seja uma lesão, seja uma doença, mas o fato é que a dor é um sinal pra gente. Então, primeiro de tudo, não existe isso no pain no gain. Aquele grande ditado, aquele grande chavão que às vezes a pessoa, é, principalmente na musculação, quando troca uma série, quando muda de personal, que você chega em casa no dia seguinte está cheio de dor e ele faz, aí teu treino pegou, e aí você normalmente acha que o treino foi bom. Isso não significa que seu treino foi bom ou se o treino não foi bom. Isso significa o quê? Que sua musculatura fez um esforço muito grande e que ela está numa fase de recuperação. Então, se você treinou e no dia seguinte você está com dor, não necessariamente significa que você não possa fazer atividade física. Mas, com certeza, seu músculo está recuperando e tua intensidade tem que ser menor. Então, como a gente falou em outros vídeos atrás, isso é o que a gente chama de controle de carga de treinamento. Então, quando você fez um treino muito forte, que foi muito intenso para você e você sente dor, é o teu corpo dizendo que ele precisa de um tempo maior para recuperar. Então, provavelmente, se você teve esse treino, no dia seguinte você sentiu dor você tem que fazer um treino numa intensidade mais baixa ou num estímulo diferente ou se você fez o treino na musculação, talvez no dia seguinte seja um bom motivo para você fazer o aeróbico e você está equilibrando isso. A DMT que a gente diz, a dor muscular tardia, normalmente ela aparece em 48 horas e não 24 como a maioria das pessoas pensam. Então se você acordou, se você treina todo dia e você acordou na quarta-feira cheio de dor, provavelmente isso é resíduo do teu treino de segunda e não de terça. Por isso que isso é muito importante, você tem várias maneiras de controlar essa tua carga, de como está sendo, desde como você chega no teu treino, como você termina, como você se sente, é, para que você, o teu professor de educação física, você mesmo, saiba controlar a tua carga. Então, se você chegou no treino, por exemplo, e quando você conversa com o teu professor, você diz que você está cheio de dor, o ideal é que ele faça numa intensidade mais baixa, você deixando a tua fibra recuperar, e isso com certeza é o que vai te dar a hipertrofia. Então, a dor é um sinal do teu corpo. Ela não quer dizer se o teu treino foi bom, ou foi ruim, ou se é normal, ou se não é. Então, com certeza, toda dor, você tem que olhar com um olhar mais carinhoso para ela e também aceitar e entender o que o teu corpo quer te dizer. Quando a gente tem esse alinhamento mente-corpo, realmente vocês se tornam grandes aliados e o resultado vai superar qualquer coisa. E outra coisa comum é exatamente por as pessoas ouvirem muito isso, a questão do no pain no gain, aquela questão de é, sentir dor quando o treino é mais puxado, tem também uma outra dúvida frequente, que as pessoas acham que quando não sente dor, é, isso significa que o treino não está sendo eficiente? Óbvio que não. Pode até ser que sim. Pode até ser que que você tenha que aumentar um pouco a sua intensidade em algum momento para que a gente não tenha uma monotonia de carga, para que a gente possa dar um estímulo maior, mas isso necessariamente não quer dizer que o teu treino não está sendo eficiente, que o teu treino não está tendo resultado. É muito mais comum de você não sentir dificuldade para realizar os movimentos. O que, que significa? Toda a tua série de musculação você consegue fazer sem dificuldade nenhuma, isso está muito mais relacionado à não efetividade da atividade em si do que à própria questão da dor muscular. Então, se ainda ficou alguma dúvida sobre lesão muscular, inscrevam-se no nosso canal, deixem os comentários de vocês que a gente vai estar abordando esse tema mais lá na frente, vamos estar respondendo todas as dúvidas de vocês e o que a gente quer e o que a gente estimula aqui vocês mesmo é que vocês participem desse canal, o conhecimento só é válido quando ele é dividido, quando ele é compartilhado e o meu intuito aqui é dividir compartilhar um pouco com vocês do meu conhecimento, da minha experiência é, na prática, desses meus 16 anos no Flamengo, dos 10 anos que eu trabalho com o FC, é, da prática diária com atleta. Então estejam deixando ali o comentário de vocês, espero vocês semana que vem e até a próxima.